Você tá tão distante, eu nem te vejo mais onde você foi, por favor. Volta atrás, são tantos segredos. E só mais um desejo Será que se eu contar Você vai voltar Eu sei que eu jurei nunca mais procurar É mentira, não vá acreditar Só quis me defender Não quis te machucar Eu sei foi orgulho, não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 Eu vou